Você tem sonhos? O sonho de ter aquele carro importado? O sonho de ter aquela casa grande? O sonho de poder dar uma vida melhor para sua família? O sonho de não poder se preocupar com a sua saúde financeira e não se preocupar com imprevistos? Eu sou o Ursulino e nesse vídeo eu tenho uma coisa mega importante para falar para você. todo tipo de sonhos, seja ele grande ou pequeno, começa com pequenos passos. E para a construção de riqueza não é diferente. Os passos primordiais para você chegar no patamar financeiro que você almeja, para você poder dormir tranquilo, para você ter uma saúde financeira é você montar a sua reserva de emergência. Ah, Ursulina, mas o que é essa tal de reserva de emergência que todo mundo comenta? A reserva de emergência nada mais nada menos é do que você ter guardado o equivalente a 6 ou 12 meses do que você gasta mensalmente, ou seja, dos seus gastos fixos mensais que vão ser fixos todos os meses. Todos os meses você vai ter recorrência com aquele tipo de gasto. Iremos multiplicar por 6, caso você seja assalariado, iremos multiplicar por 12, caso você seja autônomo. Mas por que assalariado deve multiplicar por 6 e autônomo por 12? A renda do autônomo depende 100% e exclusivamente dele. Se ele não levantar, se ele não tiver aptidão para fazer dinheiro, ele não consegue fazer. O assalariado, vamos supor que ele fique desempregado, ele consegue encontrar outro emprego com mais facilidade, ele consegue achar outros tipos de, de formas de gerar dinheiro. Não que, o não, não que o autônomo não consiga, porém ele precisa ter uma reserva mais robusta para poder se manter. Então eu vou dar um exemplo, se você gasta mensalmente com água, luz, internet, educação dos filhos e de aproximadamente 1.200 reais você irá pegar esses 1.200 reais e multiplicar por 6 e o resultado vai ser 7.200 reais que deve ser o valor ideal para você manter na sua reserva de emergência e no caso esse é o valor ideal para o exemplo que a gente abordou aqui no vídeo mas obviamente que você deve fazer conforme os seus gastos fixos mensais. O benefício de ter uma reserva de emergência vai muito além da parte financeira. Quando o indivíduo sabe que tem um valor guardado para se resguardar em possíveis imprevistos, impossíveis em emergências, a pessoa ela leva a vida de forma mais leve, ela leva a vida de forma mais tranquila, paciente. E com tudo isso você se torna dominante em relação à sua vida E pode ter certeza que o fato de ter a reserva de emergência Vai fazer você descansar, vai fazer você dormir muito melhor Porque você sabe que caso aconteça alguma coisa ali no período Você tem aonde recorrer Você não precisa ir atrás de agiotas, empréstimos, amigos e familiares Você pode ir a recorrer àquela quantia que você deixou especificamente para emergências. E outro fator é que você não vai ficar dependendo de ninguém para resolver um imprevisto que é seu. E o mais comum de acontecer é que as pessoas acabam pagando juros altíssimos por conta de não ter esse valor. E caso você venha a precisar de um dinheiro para uma doença, você sabe onde vai recorrer. O seu dinheiro está ali imediatamente para você. Mas, importante, o nome já diz Reserva de Emergência Então esse dinheiro ele vai ser utilizado apenas em momentos de emergência Essa quantia ela é importante porque a gente nunca sabe o dia de amanhã A vida ela é imprevisível E por conta disso é sempre muito importante a gente estar prevenido Para situações adversas da vida E vamos recorrer a ela em momentos de desemprego Acidente de carro Acidentes domésticos Doença Enfim várias outras situações que vão ocorrer no dia a dia que a gente não está esperando e que esse dinheiro vai servir de muita ajuda naquele momento. E também tem outro fato, a real importância de você constituir uma reserva de emergência é a tranquilidade que você vai ter em investir. Ela vai te dar uma base financeira saudável para que os seus investimentos ocorram de forma mais saudável e segura. Porque vamos supor que caso aconteça alguma coisa inesperada, você não vai precisar tocar no dinheiro que está investido te dando lucro, te dando rendimentos todos os meses. Você vai recorrer ao dinheiro que você tinha separado para as emergências. Porque a ideia de investir é você acumular patrimônio, construir riquezas e ter lucro e rendimentos a partir daquele dinheiro que você investiu. E caso a gente não tenha reserva de emergência formada, qualquer imprevisto Pode pôr em ruínas o dinheiro que a gente tem lá investido dando lucro pra gente Porque imagine você lá, tem o seu dinheiro montado numa carteira de investimentos diversificada te dando rendimentos com uma excelente rentabilidade e do dia a noite você ter que resgatar aquilo Pode ter certeza que ninguém quer passar por esse tipo de situação E antes que você pense Ah, eu ganho pouco, mal consigo pagar as contas Como que eu vou formar a minha reserva de emergência e posteriormente começar a investir ou oh, vem cá vem cá vem cá vem, vem cá tem uma coisa para te falar se eu conseguir você também consegue isso mesmo que você ouviu eu cheguei à conclusão que a única coisa que nos impede de de fato construir riqueza somos nós mesmos. E se eu não acreditasse nisso e não colocasse em prática, eu não teria a quantia que eu tenho hoje investida. Então para de dar desculpas que eu tô aqui para te ajudar e provar que é altamente garantido que qualquer pessoa, não importa a situação que você vive hoje, você consegue sim acumular capital construir riqueza e viver a vida dos seus sonhos e é seguinte Acredito em você, porque eu acredito. E o vídeo foi esse pessoal, eu espero realmente ter te ajudado a entender a real importância e como você vai colocar em prática a famosa reserva de emergência. Pode ter certeza que esse simples fato de você começar a colocar a reserva de emergência, você vai ter uma evolução gigantesca na sua vida. E para você que realmente quer aprender a como alcançar o sucesso na sua vida financeira, entre lá no nosso grupo do Telegram, lá eu estou colocando vários conteúdos diariamente, conteúdo de qualidade que você só vai conseguir achar lá. E novamente, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você gostou dele, deixa aqui um like, compartilha com seus amigos, compartilha com aquela pessoa que você sabe que esse vídeo vai ajudar, deixa um comentário aqui também, dizendo o que você achou do vídeo, se você já tem a sua reserva de emergência, e obviamente não deixa de se inscrever aqui no canal acompanhar todos os vídeos e todos os conteúdos de qualidade que a gente está trazendo então é isso e vamos juntos construir riqueza